O caminho da sua cura é o caminho das plantas. O caminho do seu equilíbrio é o caminho das plantas. Por quê, gente? Porque um rivotrilzinho que você acha inocente, um diazepam que você acha inocente, tem entre 200 e 2 mil contraindicações e efeitos colaterais. Aí imagina o seu fígado lidando com esse rastro, com esse subproduto. Imagina o seu rim lidando com tudo isso, né? tendo que filtrar tudo isso. Olha uh, o que, que você causa quando você joga né, algo assim para dentro do seu corpo. Acaba com ele, porque daí provavelmente vai ter um outro problema originário né, desse primeiro remédio, que você vai ter que tomar um outro remédio para consertar, e aí esse segundo remédio vai gerar um terceiro problema, que você vai ter que tomar um terceiro remédio para consertar, entende? Entende?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 se inscreve aqui no canal para não perder nada dos nossos melhores conteúdos. Então, esses de 200 a 2 mil contraindicações e efeitos colaterais que os remédios antidepressivos, psicotrópicos e ansiolíticos têm, ele vai gerar sobrecarga no seu corpo. E existem na natureza plantas que estão ali disponíveis para te ajudar. Com a energia delas, com a fitoenergia delas, que vai repor né, tudo isso que falta em você. A fita energética, ela visa o equilíbrio da pessoa como um todo, o equilíbrio do ser que está sendo tratado. Eu vou falar do ser, porque a fito não trata só pessoas, né? A gente usa com animais. Como ela visa o equilíbrio do ser, ela não trata exatamente a doença, mas ela fortalece você como um todo, e aí a doença não encontra mais ressonância com o seu corpo entende? Ela fortalece todos os sistemas, todas as células, ao ponto de expulsar a doença, porque a doença não tem mais compatibilidade com você. Então, aquilo que a gente fala do alinhamento por compatibilidade, a doença se torna incompatível naquele ser, porque a energia dele, a frequência dele é tão diferente da doença, que não tem mais alinhamento para a doença acontecer ali. Então... É, é um princípio que fortalece você para que a doença não, não encontre uh, ressonância né, com aquilo que você é, ok? Então, como eu estava falando antes, nos últimos 100 anos, a indústria farmacêutica nos bombardeou de informações dizendo que a gente não era capaz de lidar com a doença sozinho, ou de forma natural, ou com as plantas e fez a gente se sentir fraco. Porque também, com, eu acho que isso teve muito a ver com a revolução industrial, com a aceleração do mundo, com a produção em escala, com a questão de produzir muito, né das pessoas trabalharem muito, ficar sem tempo para pensar, sem tempo para refletir. E às vezes uma dor de cabeça, não, eu tenho que produzir muito hoje, eu não tenho tempo para ter uma dor de cabeça. Eu não tenho tempo para isso, né eu vejo muito isso em grandes cidades, assim como São Paulo, por exemplo, que às vezes as pessoas dizem, eu não tenho, eu não, não, não tem como eu me dar o luxo de sentir medo. Não tem como eu me dar o luxo de ficar doente. Eu não tenho esses luxos aí de ficar doente. Então, as pessoas que vivem em grandes cidades, na aceleração, né, naquela coisa industrial mesmo de ter que produzir muito, trabalhar, às vezes acaba nem entrando em conexão com a sua essência porque vive no piloto automático. E aí a indústria farmacêutica observou essa aceleração, esse crescimento, principalmente depois do pós-guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, e começou a bater que sem remédio você é um fraco, sem remédio você não vive, sem remédio você não consegue, sozinho você não vai conseguir, você precisa da indústria farmacêutica. A gente tem o alívio imediato que você precisa. Então, a indústria farmacêutica é muito poderosa porque ela consegue te dar um alívio sem você perceber os efeitos colaterais e os danos que estão por trás desse alívio, entende? E aí ela acabou dominando o mundo. Então, o ciclo da doença hoje ele é tão perfeito, é um ciclo tão perfeito, que quando você vê, você já caiu, você já está dentro dele e nunca mais você consegue sair. Quando você vê, você já foi aprisionado, você já foi trazido para dentro dele. E aí, você fica sem imunidade, você se torna um escravo, o sistema manda em você, né? Porque quem não tem imunidade, gente, é mandado, é manipulado, é dominado pelo sistema, tá? E aí, eu pergunto, qual é a próxima vacina que vão te obrigar a tomar? Qual é a próxima pandemia? O que, que vem depois? O que, que vai parar o mundo depois? Entendeu? Então, a gente foi sendo manipulado dia após dia, situação após situação, época após época. A gente foi sendo dominado, dominado, manipulado, até que a gente está nesse nível hoje com tudo isso que está acontecendo. Tá? Então, eu gostaria que você entendesse bem o ciclo da doença, porque isso é uma forma de se libertar. É uma forma de libertação. Né, sair do ciclo da doença, entender que, que você não é isso, não é a tua doença que te define como ser humano, entende? Não é essa situação que você está passando que define quem você é. Eu sei que é muito difícil ficar doente, eu, eu tenho uma saúde excelente, graças a Deus, mas eu já passei por perrengues de saúde, tá? E eu sei que a gente se sente impotente, que a gente se sente fraco e tudo que a gente quer naquela hora é um remédio para passar aquela dor. É uma coisa muito forte. A gente tem né, arraigado dentro da gente o instinto de sobrevivência. Então, tu quer melhorar, tu quer tomar qualquer coisa que te derem para sair daquilo. Tá? Só que a gente pode sair do ciclo da doença, dar um passo para fora disso e olhar para essa situação e ver em qual fase do ciclo da doença você está aprisionado, em qual fase que a indústria farmacêutica conseguiu te prender e não acha que é culpa do médico tá? que receita remédio. Não, é o sistema inteiro. O médico foi educado, ele foi treinado, ele foi criado dentro de um sistema que só sabe receitar remédio, que não tem outras alternativas. E aí, por isso que é chamado de terapias alternativas ou terapias complementares, né, os sistemas de cura natural, porque eles são uma alternativa a esse sistema doido onde a gente vive. Então os médicos, graças a Deus que eles existem. Imagina numa situação como hoje, se não existisse nem médico, nem indústria farmacêutica, a gente estava muito ralado, muito perdido. Só que o que acontece é que as pessoas não reagem diante disso e 93% dos remédios produzidos no mundo são desnecessários a gente sobreviveria bem com 7% dos remédios que são a quantidade de remédio que é produzido, entendeu? Eu não tô falando de variedade, eu tô falando de quantidade. A gente sobreviveria bem consumindo 7% da quantidade de remédios, né, que existe no mundo hoje, tá? Então, isso é baseado em pesquisa séria, tá, de universidades americanas, que tá no nosso artigo lá no, no site da Fitoenergética, que fala, né, das verdades inconvenientes sobre a indústria dos remédios, tá? Então, nesse artigo, ele é ele fala sobre remédios inocentes, que a gente acha que não tem perigo, e tem. Então, é um artigo ótimo. Até vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição do vídeo o, o link desse artigo novamente, porque eu acho que é um artigo assim que é um grande alerta para a humanidade e que, realmente, todo mundo deveria ler de uma forma bem concentrada, sabe, para ter mais consciência sobre isso, ok?